Meu nome é Roberto Camargo e nós vamos falar agora rapidinho sobre loja virtual versus loja física. Vou falar um caso que aconteceu comigo esse final de semana, que eu, eu precisei comprar um telefone celular para presente e eu comprei ele. Primeiro eu comprei um celular pela internet. né? Eu comprei o um Moto G Play, pesquisei na internet acabei pagando nele R$ 799. Reais. Todas as lojas vendendo pelo mesmo valor. Tá? É, depois eu precisei comprar mais um celular para presente e resolvi comprar o mesmo. Só que esse eu tinha uma, uma questão importante. Eu não podia esperar uma semana para entregar. Primeiro que hoje as lojas virtuais, principalmente quando se trata de eletrônicos, não tem mais entrega rápida. Nenhuma loja, nem Submarino, Americanas, nem B2W, nem Senova, Ponto Frio, Casas Bahia... Magazine Luiza, nenhuma tem mais entrega rápido. Até porque a questão de, de análise de risco também bloqueia aí um dia, dois dias para liberar o seu pedido. E eu não tinha aí uma semana, dez dias para esperar pelo celular. Eu precisava dar de presente na segunda-feira, era uma quinta. Eu falei, eu não vou arriscar, não vai chegar. Eu vou comprar esse final de semana no shopping. Fui no shopping. E qual foi a minha surpresa? Não grande surpresa, mas o que, que eu verifiquei? Todas as lojas do Shopping também mantinham o mesmo preço. Na loja virtual todas as lojas R$ 7,99. Nas lojas do Shopping, as mesmas lojas virtuais que tem em Shopping, vendem por R$ 8,99. R$ 100 a diferença. Né? É, falava que tinha na loja virtual, não adiantava nada. É o preço do virtual, tal, né? que eu te entrego na hora. Alguns vendedores até têm um, um, um argumento para fechar o pedido na hora mas outros só fazem cara de coitado, né, nossa, dancei, né, perdi para a loja virtual de novo. E eu precisava dele, fui num shopping, é, várias lojas, R$8,99, é, não tinha por R$7,99. Falei, vou para outro shopping, fui para um shopping é, é, mais barato, mais popular, a mesma coisa, todas as lojas 8,99. Eu acabei comprando o celular por 8,99. Mas qual é a minha questão? A questão é, loja virtual é mais barato que loja física? Por que que na loja física é 8,99? Por causa da comissão do vendedor? Por causa do espaço no shopping? Qual é o motivo que faz ser mais caro? O valor ser diferente. E isso que a gente está falando também de mesmas empresas. Né? A mesma empresa na internet vende por outro preço na loja física é, Então, eu volto, né? existe uma grande discussão sobre o que é mais barato Se uma loja virtual é mais barato que uma loja física, né? para o empresário é, Eu sou a favor de que sim, é mais barato né? Muitos consultores já começam a vender informação, não, é, é, é a mesma coisa, lógico, é a mesma coisa, administração, é uma, me, é uma outra empresa, eu sempre falo para clientes, uma loja virtual é uma franquia, considero que é uma franquia, é uma filial, desculpa, é uma filial da tua empresa, então você vai precisar ter a mesma estrutura de uma loja é, é, física para uma loja virtual, lógico, não tem que ter alguém para abrir às, às 8 da manhã e fechar às 11 da noite, mas... A empresa fica aberta 24 horas na internet. Mas eu acho que sim, custos devem ser né, mais baratos no final da do, do la, no ponta, na conta do lápis. A, é mais barato uma loja virtual do que uma loja física. Eu tenho essa opinião, embora os custos não são de graça, mas são mais baratos. E com você? Eu vou finalizar aqui perguntando, já aconteceu com você alguma vez? De você também ver loja física mais cara que loja virtual. Outra coisa que acontece às vezes é a loja, você compra no virtual e usa aquela opção de retirar na loja, né? E aí você vai retirar na loja, às vezes a loja física é mais barata. Isso acontece muitas vezes na Americanas, eu já vi bastante pessoas reclamando. Embora Americanas, como loja física, hoje ela é um. É, eu acho que ela tem outro, outro objetivo, né? Diferente de umas casas Bahia, de um a ponto frio. É, é, são são é bem diferente né Ela vende bastante chocolate bastante coisinha e às vezes você chega lá tem uma mega promoção e é aquilo que você comprou na internet mais caro você vai pegar na loja física na americanas tá mais barato não acontece já com loja virtual de livros se você pega para retirar na Saraiva ou retirar na cultura às vezes é o mesmo valor ou na loja física tá um pouquinho mais caro conta para mim se aconteceu algum, algum caso parecido aí, coloca aqui embaixo para a gente debater esse assunto. Um abraço e até o próximo vídeo.